Democracia é poder chamar de genocida quem não é. Ditadura é proibir chamar de ladrão quem é. Estamos com uma vaquinha no Pix para simplesmente mantermos a luz do canal acesa. Por favor, participe ou o Dória irá vencer finalmente. Muito obrigado a todo mundo e vamos falar aqui sobre a volta do mito. Que tem atormentado a esquerda. Todos os perfis que eu conheço na direita já estão falando sobre, você já deve saber, faz algum tempo. Dia 30 em Brasília, às 7h30 da manhã. Quantas pessoas nós conseguimos colocar lá? Claro, a gente tem que entender que estamos, como sempre, de forma pacífica. Estamos apenas recebendo o mito. E isso já tem causado na esquerda. Vamos ver aqui na Globo a notícia de hoje é que Bolsonaro pode ganhar mais de 80 mil reais brutos por mês após volta ao Brasil. Oh! Por que será que eles estão tão preocupados em falar do salário do Bolsonaro? É claro, é para tentar colocar a percha de que ele é um político corrupto, de que ele não trabalha, de que ele está lá apenas ganhando um dinheirinho sem fazer nada. É claro, a Globo, que recebe milhões do governo Dilma em propaganda, não tem nada de errado nisso. Ex-mandatário recebe aposentadoria como militar e ex-deputado e vai acumular com os vencimentos de Presidente de Honra do PL. Meu Deus, temos que questionar esse absurdo. E de repente você vê um unison em todos os sites da esquerda. Nenhum site de repente teve alguma matéria além dessa para falar sobre hoje. Estamos aqui com a UOL. Bolsonaro será Presidente de Honra do PL. Com o salário de ministro do STF. Ó, oh, mais uma. E você vê a mesma notícia como se fosse um Ctrl C, Ctrl V sendo compartilhado em todos os sites de esquerda para tentar diminuir o presidente de alguma forma. Agora, por que todo esse medo? e que, que Bolsonaro estará fazendo voltando ao Brasil depois desses meses? Em, em silêncio, tá? não vou falar em completo silêncio, mas ele falou muito pouco. Lula está governando, desgovernando como bem interessa e agora ele sentirá o que é a oposição. É claro que não temos a maioria do Congresso, a maioria do Senado, muito menos a maioria no STF. Então que tipo de oposição será essa? Nós estamos vendo o Dilma errando todos os dias mas a própria esquerda aguenta o desgraçado. E por que, então, esse medo com o Bolsonaro? Porque ele irá capitalizar, eu adoro essa palavra, com todos os erros do Dilma para fazer o partido do PL crescer mais ainda. Nós temos um grande trabalho nesses próximos anos que talvez seja até mais importante do que o trabalho que o Bolsonaro fez na presidência. Ele primeiro mostrou o que é possível com um governo de direita. O que é possível com um recorde na nossa bolsa, é, aumento do emprego, diminuição dos impostos. A gente viu na prática o que um presidente pode fazer. Mas nós vimos também na prática o que é ele ter o congresso contra ele. O que é ter esses políticos todos, seja o centrão ou da esquerda, todos os dias contra ele. Hum... Todos os dias o STF mandava mensagem falando Bolsonaro, me explica, você tem 48 horas para me explicar o que você está fazendo Vimos quão desastroso é o STF na cola do presidente E de repente eles sumiram Não tem uma nota do STF pedindo para o Lula explicar as fake news Do ataque ao Moro, das fake news sobre o, o golpe da Dilma Nada, simplesmente parece que o STF não existe mais Voltou o que era no passado antes do Bolsonaro quem fica sabendo sobre, ninguém entende o que eles fazem Parece que eles tiraram umas férias, não é mesmo? Só que, e agora? Com o Bolsonaro aqui, nós temos a oportunidade De mostrar para as pessoas que é possível construir um Brasil de direita E isso se faz na base nós temos 5.500 municípios no nosso país. Quantos desses prefeitos são de direita? Se 1% for de direita, é muita coisa. Então o Bolsonaro vai trabalhar direto na base, formando prefeitos, formando vereadores em cada uma dessas cidades. Nós temos agora a oportunidade de ver isso de frente. O Bolsonaro começará a tomar mais destaque nas notícias do que o próprio Dilma. Estamos com muita saudade, presidente. Ele já prometeu que quer formar mil prefeitos nesses próximos quatro anos. Para isso, ele vai ter que rodar muito essa cidade. Vai ter que rodar muito esse país. E vamos ver motociatas novamente, todas de forma espontânea. Um presidente que não foi eleito... <risos> para mim ele vai ser sempre o presidente eleito, mas um presidente que está fora do governo vai estar ali movimentando multidões ao seu redor, enquanto o Dilma está em completo silêncio, não aparece em lugar nenhum, não faz nenhuma manifestação, ninguém sabe onde ele está nesse momento, qual hospital ele está, não fala um A, não tem uma notinha para dar, por exemplo, sobre o caso que aconteceu ontem, horrível, e simplesmente some a cada dia. Por isso que a esquerda está desesperada com o Dilma. Está desesperado e quer que ele saia rápido, quer que ele cale a boca. Assim como nós vimos todos os influenciadores e jornalistas de esquerda pedindo para o Dilma calar a boca. Porque com o Bolsonaro vindo aqui, ele volta a ter destaque. Ele volta a falar pra, diretamente para as massas. E nós temos que reconstruir esse Brasil. E como nós podemos fazer isso? Tendo uma oposição de verdade. É hora de formarmos não só prefeitos, deputados, senadores. A próxima eleição colocará dois senadores para cada estado. É muita gente que a gente precisa reconstruir. É muita gente que a gente precisa promover. E já temos bons nomes que estão mostrando serviço agora. Só que mais ainda. O Bolsonaro voltando, a esquerda começa a entrar em desespero. É por isso que tem que, a qualquer custo, tirar o Dilma de cena. Porque quanto mais o Dilma falar, quanto mais o Lula errar, mais o Bolsonaro vai crescer. E quem pensa que a direita acabou, né, vai ser a direita das cinzas. Vai ser o retorno das cinzas. Estamos vendo algo que a esquerda não quer que aconteça, que é o crescimento da direita. Eu passei junto com vocês lutando para uma formação de um partido e não conseguimos. Se o PL realmente vai colocar ali o Bolsonaro comandando esse país, comandando né, esse partido, nós vamos ver um crescimento que a gente nunca viu antes, uma polarização desses partidos. Quem tá no centrão, quem tá ali hoje se beneficiando com esse poder do centrão, vai ter que fazer uma escolha. Ou fecha com a turma do Dilma, ou fecha com o PL. E é isso que nós temos que fazer aqui no canal também. Nós conseguimos 4.500 votos na última eleição e simplesmente não tivemos nenhum apoio de partido nenhum, nem sequer pudemos sair às ruas, fizemos essa campanha totalmente através da internet. Imaginem o que nós poderíamos fazer com o apoio de um partido. É por isso que eu tenho esperanças com o futuro. Eu tenho certeza que as coisas estão melhorando quando eu vejo a mídia inteira desesperada para tentar difamar o Bolsonaro de alguma forma. Estão com medinho ao Globo. Estão falando do salário dele, já voltaram a falar de mais joias, agora é um Rolex que o Bolsonaro tem que ele ganhe 800 mil reais por mês eu não tô nem aí que ele continue rodando esse Brasil inteiro e formando novos políticos é isso que nós todos queremos nós estamos com a esperança renovada então a nossa saudade do bolsonaro é tremenda temos que colocar o máximo de pessoas lá em Brasília para o recebê-lo. Ah, vai ser lindo, vai ser a maior festa verde e amarela. Vamos virar essa página do que aconteceu no dia 8 de janeiro. E quero ver o presidente Bolsonaro sendo recebido por milhões de pessoas lá em Brasília. É hora de mostrarmos que o povo não dormiu, que o povo continua existindo. Então, motocicletas, né? tudo vai voltar a acontecer no nosso país. Eu estou muito orgulhoso disso. Certo? Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Bolsonaro vai vir para formar essa oposição? Mesmo a gente não tendo muita gente no Congresso, nós temos o povo todo nas ruas. Então, toda esperança para o Bolsonaro. Apoie a nossa vaquinha e até a próxima. Tchau, tchau.